outros os aqui na área desta vez fazendo o que eu falei que eu ia fazer eu disse que em um vídeo passado este vídeo aqui que você está vendo na tela aí que eu iria falar eu ia ensinar os jogadores né mais novatos assim o que eles fazem de errado e eu pedi para que eles postassem gameplays para eles para que eu narrasse e funciona assim galera o escolhi dessa vez eu vou até simplificar com o Escolhido dessa vez, para mostrar como é que funciona a resenha. <risos> Pronto, o Escolhido dessa vez se chama Flair. é um carinha do clã, foi o mais lotado, teve lá, incrivelmente, três curtidas, poucos participaram, mais ou menos cinco pessoas só participou, né? Tomara que na próxima edição deste tipo de gameplay que vocês participem mais, mas vocês vão ver como é que é engraçada a resenha. Pronto, este é o ganhador, Flew, aqui está o vídeo dele que foi selecionado, que ele me postou no canal Dizendo que gostaria de receber meus elogios, né, aquela carinha, aquela carinha, aquela carinha E vamos lá, vamos assistir aqui para vocês verem, eu vou comentar o que, que eu estou vendo de errado, tá ligado Eu vou explicar, né, tudo, é né? situação Desde a situação em si que ele criou para pegar co cobertura, desde então ao, a sua trocação de tiro, a forma como ele foi ajudar o amigo, tudo. Vamos lá, vamos assistir esse vídeo aqui. Olha, pode ver que o vídeo é uma merda. vamos aqui um pouquinho. Oh, o vídeo é uma merda, qualidade péssima. Ele mandou o YouTube. O YouTube. Ele mandou o YouTube. Né, dá uma estabilizada, ele fez e fodeu o vídeo <risos> Ó, ó, isso aqui galera, isso aqui, que não sabe, ó, isso aqui, ó Ó, tá vendo aqui, ó, não, não deixa eu... pô, voltei demais, caralho ah, ó Isso aqui galera, isso aqui, eu vou deixar em tela grande melhor velho, porque assim eu vejo melhor Ó, isso aqui galera, isso aqui, é os efeitos cortados da placa de vida da, da, da, da AMD a AMD não trabalha legal com a Extensions Se você deixar ligada a extensão e deixar no anti de X1 Dá essa loucura aqui, ó Aí fica bem leve o jogo, tá ligado? Água some, a loucura, loucura, tremendo tudo Pronto, deixa eu disser a miniatura que fica mais fácil para mim Ó, vamos lá, né? Aqui. No caso, galera, eu vou comentar por que ele morreu Quando ele morrer, eu vou comentar por que ele morreu Pronto, aqui ele fez certo, ele pegou a cobertura certa, esperou o cara ir lá. Ele foi papado? Eu Ele fez um. Mas é burro, tá vendo? A sorte dele é que ele, né? Ele passou reto ali daquele bode, não viu nada, mas a sorte dele é grande e ele saiu vivo. Ó, tá vendo? Aqui, Fleo, você errou. Você não morreu, mas eu vou explicar porque você errou. Evita. Você tá jogando de maneira idiota. Você não puxa 12 quando o alvo está de longe. Pô. Você fica na P90. Só pega 12 se você for ruxar atrás deles ou ver ele ruxando atrás de você. Se você viu que ele voltou, você automaticamente deveria ter pegado a P90. Vamos lá de novo para você ver, ó. Ó. Pera aqui, ó. Ó ele de 12, 12, o que é isso que tá fazendo de 12 aí? Ó, ó, ele de 12 ainda. É burrice, Flew, você tem que aprender a controlar as armas. Ou você pega a escopeta nas horas certas, ou você não pega. Porque a escopeta, no final das contas, se você não souber usar ela, ela é uma faca que vai lhe matar, é uma faca de dois gumes, pô. Ela vai lhe fuder, já lhe fudeu. Esse jogador aí, o que tava na sua frente aí, dá certo, ele já... Né? ele viu que você estava aí, já tomou uma certa coragem, porque já viu que você é meio burro, os jogadores da, da, do, do time dele na certa, estavam se aproximando já para lhe foder, entendeu? É assim que funciona, primeiramente você tem que dominar as suas armas, você tem que jogar com armas que você domina 100%, se você quiser jogar para fazer bonito, para não ser humilhado, você tem que dominar as armas, saber usar 100% de cada uma, Ó, você já começou errado, você já trocou tiro errado aqui, já tô vendo errado já, mas vamos terminar aqui o duelo. Nossa senhora, velho. Pronto, já como você já fez duas merdas aqui, vamos comentar a primeira merda. Você, quando começou a atirar nele, olha aqui ó. Ó oh, a sua mira, velho, que é isso? Você tá vendo meus vídeos errado. Quando eu tô assim andando com a mira baixa, eu você nunca entra pra atirar com a mira baixa. Você tem que entrar com a mira alta, ou seja, no peito dele, tá ligado? Você entrava com a mira aqui, ó, no peito dele, assim. Você puxava aqui, ó, começava a mirar antes de aparecer, tá ligado? E a, manha, a melhor manha do jogo é você mirar no peito, tá ligado? E voltar, tá ligado? e começar a tirar novamente porque ele vai pensar que você foi embora mas você volta tá ligado mas olha como você fez se aparece todo completamente meu velho você aparece completamente para ele pô que é isso é desafio e olha o teu estilo pô ó oh, errando tudo quer uma dica não jogue pvp é sério vá treinar no PvE bota lá no Advanced. E fique fazendo mapas até ficar zero mortes. Quando você tiver zero mortes, quer dizer que você tá perfeito para jogar PVP, pelo menos para aprender as regras, o, o, o avançado do jogo, tá ligado? Evita ao máximo você ir treinando PVP, porque você não vai treinar mira no PVP. Você, melhor você botar um PVE, ficar lá 5, 6 horas treinando por dia lá, a sua mira vai afiar pra caralho. E vamos lá. Qual oh, o burro aqui ó, oh. Isso aqui é o um burro, Isso aqui é o um burro, olha a forma idiota como ele entrou na sua frente pra lhe atrapalhar, sem dar a cobertura decente. E só ajudando um pouquinho esse burro, quem é que conhece esse burro, esse burro deveria ter vindo pela direita ou pela esquerda, tá ligado? Nunca assim, tá ligado? Dessa, dessa forma que ele veio. Mas vamos ter que recontinar. Pronto, você esquivou de maneira correta, gostei da sua esquiva, você foi para um lado que você não tinha visto inimigo e pegou cobertura antes de atirar, ponto positivo, é exatamente isso que vocês deveriam fazer, o Flew fez exatamente certo, ele pegou cobertura e foi tentar alvejar alguém, e não deu certo porque não treinou muito, né? a mira está muito fraca, detalhe, e detalhe que eu achei ruim é porque alguns jogadores como o Flew São burros o suficiente de não lidar com a luneta A luneta serve para isso, galera A luneta ela não é um enfeite, ela não só aumenta o alcance Ela dá precisão, as balas pegam melhor com a luneta Se vocês não usam a luneta, vocês estão fodidos no jogo, tá entendendo? Ou vocês aprendem a usar a luneta ou vocês vão só tomar no cu vocês vão xingar todo mundo de hack e o cara sai vivo mas ele saiu ó tá vendo ele viu escutou atrás dele o passo de um carinha e saiu ah sair dessa forma ele tá certo ele tá assistindo meus vídeos ele tá pegando o sexto sentido do jogador PvE quer dizer PVP é, tem um sexto sentido galera, é só treinar que vocês aprendem a lidar com isso Vocês tá lá trocando tiro, vocês já começam Pô, isso aqui eu tô trocando tiro há muito tempo aqui, isso aqui é a zona do inimigo Eu vou fugir logo E foi o que aconteceu, porque passo que passo eu acho que ele não deve ter escutado Não porque o amigo dele tá na, tava nas costas dele, ele deve ter atrapalhado tudo Foi mais um sexto sentido de jogador sabendo que ele vai se fuder que agiu E vamos lá Ó, foi salvo pelo amigo, tefinha Ele até agradeceu, foi ele que agradeceu? Não sei Qualidade do vídeo dele tá péssimo, galera. Deixa eu voltar pra vocês, Foi, foi, ele agradeceu. É, pelo menos isso, ele tá ligado no jogo, ele tá sabendo que o time tá ligado, tem que, ter que trabalhar como equipe. O bom é isso, o bom é isso, vamos lá. Não faz menos vergonha não, mas também o Fleur já levou muito grito na Demos pra aprender as coisas. <risos> e vamos continuar. Uh, aqui ele fez a burrice de ir, né? Olha o que que ele fez, olha o que que ele fez. Nossa senhora, ele simplesmente foi do mesmo lado que esse cara da bazuca foi, atrapalhando o cara da bazuca. Ele até derrubou um, tá ligado? Deu sorte que os cara é bem ruim também, mas foi muito vacilo. Muito vacilo mesmo. Vou te mostrar, ó. Ó, enquanto você tivesse viu aqui, Fleu, esse cara aí, ó, ele foi, ó, ó, foi primeiro, ele foi primeiro do que você, ó. ó porque você aperta muito ele foi primeiro que você, aprende uma coisa, estratégia básica de jogador, de, de, de SWAT, de polícia militar, tu não vai, se foi um cara atras, na frente, tu vai cobrir esse cara, tu não vai atrás dele não, tu vai cobrir esse cara, tu devia ter ficado aqui, ó, na campanada, cobrindo esse cara aqui, porque por mais que esse cara seja uma desgraça na terra, ruim pra caralho, você usava ele de isca pra pegar alguém aqui Mas o que que você fez? Estava nada, saiu correndo Mesmo sabendo que tinha um cara aqui Você viu esse cara aqui E saiu correndo, tudo desesperado atrás dele. Ó, o Gil aqui ó, eu tiro pra caralho O Gil também é ruim pra caralho Tava viso nesse dia, parece que tava com fome E você saiu vivo apenas por sorte Nada mais do que isso, tá ligado? Nada mais do que isso. sorte Porque sua life tá merda aí, ó Jogadores ruins também Vamos lá. Uh, aprenda a cobrir. O segredo desse jogo é você trabalhar em equipe. Por mais que os caras... Sabe por que eu falo direto com os caras de hack? O pessoal acha que... Ah, Dragoa, tu fica chorando pra hack. Eu não choro pra hack, galera. Eu não ligo pra hack. Se eu quiser parar de denunciar hack, eu paro tranquilamente. Por quê? Esse jogo é trabalho de equipe. Não adianta o cara ter uma mira de choque knowledge, não. Pô. Ele não vai dividir a mira dele em dois, não. E se ele dividir, ele vai trocar de mira e eu vou banir ele certeza absoluta, eu não ligo não, porque todos os caras que eu bani, todos os caras que me fizeram raiva no lado, no raiva no ladder, foram banidos, por quê? Porque trocam de mira, pô. eles olham assim, jogam com você uma partida, perde, ganha, perde, ganha, aí depois começa a perder, porque é questão de tempo, eu aprender a tática deles, quando eu aprendo a tática do inimigo, geralmente ele vai tomar só no cu, ou ele vai topar o hack, vai se fuder, e é o que acontece, eles topam o hack e pronto, galera, acabou, eles vão trocar de mira e é fácil de banir. Não adianta você ir na cabeça que você vai usar o aimbot só para calibrar a sua mira do outro, não vai adiantar. Se você não calibrar seu time, que é o importante, você tá é fudido. Pronto, vamos lá. ó Olha a merda que ele fez. ó o Gil é muito burro. E detalhe, mais burro ainda, pode acreditar, é o fléo Por quê? Ele aprendesse a usar a luneta, ele atiraria bugado na parede, ó, e esse xizinho aqui, ó, que foi anteriormente aqui rapidinho aqui, ó, não iria, e ele poderia atirar sem o, o, o, o Gil tem nem chance de sobreviver. Mas aqui ele teve que aparecer um pouquinho mais, para matar o Gil. Ó. E o Gil desligado do jogo, morreu feito merda. Ele rushou, fez a merda de trocar tiro com três ângulos abertos, ó, um lá em cima, um aqui e outro aqui. Tá ligado? Ele deveria ter feito o que, que ele fez ali. Ele deveria, ó, na hora que ele tiver matou esse cara aqui, ó, ele correria até esse ângulo aqui, ó. Grudaria nessa parede e ficaria tentando alvejar esses caras daqui ou daqui. E ficaria coberto com esse aqui e o de lado de dentro, tá ligado? É? Ó, mas não resolveu ficar no meio aqui, da bazuca. A sorte que só tem do lado. jogou uma granada, não conseguiu acertar aquilo e foi jogar uma granada no pé dele. Vê Pronto, aqui ó, aqui foi a burrice maior dele, ele né, ele vai na, na empolgação da trocação, ele não coloca os neurônios no lugar, o que que ele fez? O uh, show de pistola, esqueceu totalmente que tinha inimigos aqui, tinha um aqui, tinha um aqui, e poderia ter um aqui, e um vir nas costas dele, tá lá ó, ó, ó levando tiro, acho é pouco ele aprender a deixar esse burro, ele foi completar, ele, ele, ele, ele, ele simplesmente, ele não cata a arma do chão, ah, yeah, tá vendo aqui? Ele fez certo aqui. Ele simplesmente ele esquece que a bala dele vai acabar. Ele deixa a bala acabar para pegar uma arma do chão. Galera, não façam isso. Quando vocês verem que a bala tá acabando, antes de acabar, vocês já trocam de arma. Evita, pô. Vocês dizem, ah, eu gasto 30 tiros para matar um cara. Então eu vou, vou, antes de alcançar 30 tiros, eu vou trocar de arma logo, porque senão eu vou me fuder. E vamos lá. Aqui, ó. Eu, o Flew ele fez uma certa copinha, o que que ele fez, ó? É. Ó, ele viu que tem alguém cobrindo ali, ele saiu de lá, foi assumir outra posição. Ponto positivo pro Fléu. É exatamente isso aqui que vocês fazem, galera. Não fica amultuando, não. Não fica um em cima do outro, não. E o que o Fléu fez, ó, o cara do vaso lá e pau. Agora, né, ele viu que, né, tava liberado agora, ele deu uma ruxada. Só que ele ruxou errado, galera. Ó, a merda que ele faz. Isso não é ponto de controle, não, pô. Nasce todo mundo aí, porra. Tu vai se fuder. Burro. Aí, ó, tá vendo? Tu vai ter que voltar, feito um doido. O primeiro ponto que você tem que controlar é lá em cima. Porque se você controla lá em cima, fica melhor. Pra você controlar esse ponto de baixo. Mas fazer o que, né? Ah, agora veja só que isso. Ó, ó. Ó o tiro errado que ele deu. Tá vendo? Tá faltando tiro de jogar PVE, é, porra. Ó, tiro errado, porra. Você tá com a mira muito fraca, pô. Você tem que. PVE, para treinar a sua mira, pô. Ó, oh, que tiro feio, meu Deus. Olha! acertou que os caras é ruim pra caralho, viu, meu velho? Ih, caralho, meu torre até acabou. Pera aí, pronto. Ai meu Deus do céu. Uh, ó, ele tá camperando na base dos caras. Não faço isso não galera, é vacilo, porque a probabilidade de nascer um cara ali é muito grande, e jogar duas até no seu pé é muito maior, então não façam o que o Flew fez aqui não. Vocês nunca, f... quando vocês mataram alguém, matou alguém, trocou tiro com dois, trocou com três, certeza absoluta que esses caras vão voltar pra ali fuder. Então nunca fique na mesma posição, nunca, quando matou um, matou dois, já vai embora. Não fique não na mesma posição não. Sempre troca de posição para que o seu inimigo nunca saiba onde é que você tá 100%. Por mais que tenha jogo nos jogos, a grande maioria dos jogadores não são hackers. E, né, você vai ter o controle sobre isso pelo jogo. Ah, mira ruim, pô. Ele mira todo errado. Ele tá até certo tentando mirar no peito, tá ligado? Ah, mira feia, meu Deus. Olha o filho da pessoa. Não acerta um, Fléu. Vá pro PVE, sério. Faça sessões de Advance. Tente não morrer nos mapas, tá ligado? Vá jogando, tá ligado? Quando você parar de morrer, diga, fizer 10 mapas seguidos, 10 vezes sem morrer, você tá feliz. Você tá no Advance. Em assalto, tá ligado? Bota assalto e mora. É PVE. Não vai fazer resistência, não, viu, seu filho da puta. Olha aí Maria acertou eu acho que esse cara tá armeado olha aqui tá precisando dominar também a né os W aí os espaços que tá fazendo merda ainda né? tá precisando né comprar os um dispositivo certinho aí ele concordou no vídeo ao tá vídeo Pronto, ele devia ter feito isso, lei daquele começo, que é controlar em cima para dar chance dos amigos virem por baixo. que Cada mapa, galera, tem uma sua estratégia. rote não funciona assim, você domina em cima para dominar embaixo, tá ligado? Você cria, monopoliza o inimigo assim, dessa forma, porque em cima você tem vantagem, as pessoas vão puxar e vão ficar tendo desvantagem contra você, então fica mais fácil controlar. Ele tentando catar o cara ali, mas a mira não deixa. Mas fez bem, fez bem, conseguiu. Mas galera, eu tenho uma dica melhor: toda vez que vocês viram um cara na barricata aqui, vocês sobem aqui rapidamente, que é melhor do que ficar tentando atirar, porque é muito bugado pra você acertar daqui. Então é melhor você atirar aqui de cima, que pega, mata rápido, mata mais rápido, viu? Fica feito esse doido aí, não? Que a desvantagem é de vocês, porque além de você estar tá trocando tiro, ó, aquele fundão pode lhe alvejar. Aquele fundão, tá ligado? Se tivesse jogadores descendo lá no fundão, ele estava fudido. Quanto é que tá o placa dele aqui? Deixa eu ver. Ele não morreu ainda, vê? Ah, 6/0. É. Ah, tá vendo? Ele rushou que nem um doido, só de, ba de 12. E pistola. Eu até admiro essa coragem dele. Só que ele não tem mira pra isso, pô. Ele é muito ruim, pô. Ele tem que treinar mais essa mira dele, pô. Se ele tivesse uma mira melhor, ele fazia o kata aí. Pô. Ele fazia o kata. Ele todo mundo e saia rindo. E ainda assim ia ser xingado de hacker né? Olha o vídeo estabilizando. Olha, o Ruxa é que nem um doido na fúria. Deu sorte, matou, mas.. Se fodeu com o cara que tá levando cobertura. Exatamente isso, Fléo. Você tá usando suas armas de maneira errada. Você tá ruxando de P90 quando tem uma 12 nas costas. Quando você. É, é Você tem que colocar na cabeça o seguinte: quando você entrar em, em áreas curtas, você, em pequenas, fechadas, você puxa a 12, a escopeta. Quando você ruxar em campos abertos, você puxa a P90. Bota isso na cabeça: tipo, a ah, área fechada, 12. Ah, rushei campo aberto, P90, tá ligado? Automatiza isso na sua cabeça, na hora que você vê que tá entrando em uma área fechada, é 12. Aí você tava com a 12 na mão, puxou a P90. Aí deu na merda que deu, né não? Ah, demorou pra matar esse cara, matou, mas o cara que tava na cobertura fodeu você. E vamos conseguir, se você parar de jogar PVP, você vai no PVE e vai treinar mais. Ah, não vai culpar lag não, que foi burrice, que deu lag, deu, mas... Olha meu FPS! Ah, chora não, caralho, tomar no cu, PC até eu devia se acostumar a jogar com essa bosta. E esse lag é porque tu tá gravando. Pronto, vamos lá, vamos ver se você é esperto, ó. Ó, você rushou pelo lado certo. É exatamente isso aqui galera faça isso aqui que o Frel fez em Hot dunk, todo mapa é assim no caso nessa é Hot dunk, não tem pontos nil né no caso ponto cego você rusha ó, através desse aqui ó existem pontos que os Sniper mais que eles estejam vivendo, tá ligado eles não vão ter acesso tá ligado é exatamente esses pontos que você rusha tá ligado? não faz que o Frel fez naquela vez de rushar pela bazuca não ó, se a mira fosse melhor eu tinha matado de primeira mas de segura também serve. E aproveitando aqui, ó. Isso aqui é o Tefinha, não foi? Morreu? Não, foi um cara. Não faço. Pera, deixa eu voltar aqui. Pronto. Não faço isso aqui, galera. Nunca teve desta forma. Se você errou, dois tiros, três tiros, vá-se embora. Já troque de posição e assuma aquela posição ali atrás, ó. O cara ficou tentando matar aqui na frente dele. Não faço isso, não, galera. É vacilo. Ó, fugiu. Oh, Gilzinho, tu tá errando tiro, caralho. Ó, esse cara foi burro, tá ligado? Ele viu o oponente, tava aqui. O que ele fez, ele rushou. E rolou. Não façam isso que esse burro fez, não, galera. Evita ao máximo rolar. Quando você sabe que o oponente tá na cobertura, campeã de algum lugar. É burrice rolar em cima da frente dele. Ó, freu. Ele viu que ele estava encrencado e ó, oh, o que que ele fez? Recuou, fez certo, mas demorou demais para recuar. Ele deveria ter jogado essa bomba no pé daquele cara, porque alguém que fosse ajudar o cara ia se fuder, e ele recuava com segurança, mas ele evitou fazer o quê, Ó, oh, ó, oh. derrubou o cara, ó, oh. ele, ele, ele, ele fez o que com a bomba que eu não lembro. Oh. Ele gastou a bomba com o, quê? Peraí, o que? Peraí, deixa eu ver. O que ele gastou com a bomba? Ah, ele gastou aqui no Gil. Deixa eu ver o que, que ele fez no Gil. Gastou no, no, a bomba no Gil para tirar ele da Campera. Se atrapalhou todo usando a 12 a P90 e não conseguiu matar o Gil. E o Gil ainda fugiu. Detalhe, ele com 238 balas na P90, ele foi puxar a pistola. É... Pronto. Aí aqui, ó, tá vendo? Ele tava sem granada. Ele rolou. Oh, o cara foi jogar granada, ele não aproveitou, ele errou tiro pra caralho desse cara, ó. Foi resolver matar o cara, em vez de pegar essa cobertura daqui, ó, de, de vir pra esse lado aqui. Ele foi tentar matar o cara, mas em vez de vir para esse lado aqui, ele ficou aqui, ó. ó. Ó. A sorte é que deu uma bugada a bomba e não teve dano total. Aí ele voltou, ó, ele saiu na sorte aqui. Ele recuou tarde demais. Ele fez certo em recuar, mas recuou tarde demais. A sorte dele é que os caras é ruim mesmo. Ó, errou o tiro, velho. Esse tiro Siena, não se erra não, Flew. Tu tem que treinar no PvE, pô. Vá treinar sua mira. Ô, oh, papada. Foi papada? Papou, papou, papou. Foi. Aí, fez certo gostei mas aí ele devia ter trabalhado com a 12 já levou duas at ó, sorte que o crush o crush ele não domina as at nessa, nessa época não sei se ele melhorou agora ó a merda que ele fez aqui ó, ó crush você não faz isso que você fez quando você joga um at você espera o um inimigo aparecer para jogar outra mas o que você fez Olha tu vacilando velho, olha tu vacilando, para que tu fez isso? esperou o cara aparecer, olha para tu, dá um oi, dá um tchau. Ainda morreu, toma. Olha, olha esse animal. olha o que esse animal, esse animal fez. Olha ah, o cara que está atrás dele. Ó. Olha esse animal. Quem é esse cara? Até tefinha até animal. Tu não matou, meu ridão. Meu Deus do céu, o Fléu ainda saiu vivo. Vai morrer queimado. Ó, ó. Olha que tiro feio, meu Deus do céu, Fleu. Vai pro PVE, Fleu, treinar. Morreu pro doutorzinho de merda. Vamos lá. Ah, o time dele, ó. Tá quase empatado, a 79 e a 64, ou seja, ambos são a bosta. <risos> a ah, sorte eu acho que é o que ah, okay, é mais cagado. Ó, o fim de estabilizando. Ó. Oh. Ó. Oh. Nossa senhora velho, tu errou muito tiro, eu acho que é pouco esse papado Vou ter que treinar essa mira, pô, tá muito fraco Aí fez certo, só vai xingar alguém hum, primo tem que é ser primes, quer ver? Ó. Volte pro PVE <risos> Só papa Puta que pariu, vamos papar puta que pariu <risos> é, aí ele deixou a emoção tomar conta, ele ficou desequilibrado aí, ele ficou desequilibrado aí, foi xingar alguém, aí os ele não conseguiu mais manter. Ele foi até link que papou você, nem lembro. Ué, Tefinha que tá no teu time, então quem foi aquele cara que, eu ma que, que ele matou? Nossa senhora, peraí, comigo, meu vídeo aqui. Que é esse cara aqui que ele fudeu aqui, ó? Cadê? Pera aí, eu confundi foi tudo agora nessa porra. Pera aí, vamos lá. Ah, não era Tefinha não, porra. Vamos ver de novo aqui. Tefinha ficou em cima do nome burrice minha, galera. Olha que burrice do caralho. O nome de Tefinha é verde. É a mim, porra. Aí ó. Foi um tal de.. Tá tão ruim. I am from Russia. É um russo foi um russo galera, foi mal, foi um russo, aí foi um russo que matou Aquele ele xingando, xingou, xingou, pronto, aqui ele foi inventado de rushar pronto, aqui ó, Fomos daqui, pronto, ele vai fazer a mesma estratégia que ele fez merda ó, olha que bomba feia galera, não faça isso não, galera. é burrice, se vocês querem rushar, usar a granada para rushar você joga uma, e joga, se joga uma aqui dentro, você não joga assim não, você vem para esse lado aqui ó, esse lado dele aqui e joga pra lá. Não faz assim não, porque nem você ruxa. E quando você for ruxar, ele já tá aí com uma milha em cima de você. Como aconteceu aqui, ó. ó. A sorte é que esse cara não vale merda. Errou tiro pra caralho. E acertou uma headshot cagada. Olha lá. Olha que mira ruim. Meu Deus, você tem que assistir mais meus vídeos, você tá muito ruim de estratégia com essa 12. Seus tiros estão chegando. Você tá entrando com a mira errada, porra. É por isso que você erra tanto tiro, porra. Você entra com a mira errada e tira a antes do tempo. Aí, ó. aí fez certo. Tá Mas o cara tava parado aí. O cara era cega do Mental. E era o Crush. crush, olha, o Crush não te viu aí, ó. Não escutou teus passos. Que é o mais ridículo ainda. Ele confiou no Gil, velho. Mas não, ele não escutou mesmo, pode notar. Ó. Levou uma dousada que não sabia nem por que levou. Na ah, boa. Atirou o tá talento. Ó, fez certo aqui, tá vendo, galera? Copio que o que o Flair fez. Na hora que você viu o alvo, vocês atirem e vai se afastando pra ele não tomar a coronhada. Porque esses caras geralmente vêm pra dar coronhada. Meu Deus, Gil. Meu Deus, Gil. Oh, tá vendo galera? Ó, a vantagem de você usar ó, a vantagem de você usar a, o laser é exatamente aí, ó. Tá vendo? Ó? Se bem que luneta ia ser melhor, mas ele não sabe usar luneta, ele é burrinho. Tá vendo? Ó? O laser ele buga esses cantinhos que a mira normal não consegue pegar. Tá entendendo? Você buga aqui, ó. Tá né, ele chega a tudo lá, mas de luneta é melhor. Tá Se você tiver um laser de boa, mas esse jogo luneta de graça, porra, é vazio, não usar. Ó, faltou treinar aí, a mira tá uma merda. Eu já disse já. Sua mira tá muito instável. Tá pior do que seu vídeo aí. Tá muito desestabilizado. O pior que é um gameplay muito grande Olha que cara burro Meu Deus, tremeu tudo agora Toma, toma hum, Um HS rolando do Gil vai xingar o Rio de hack É filho da puta Mas é ruim, meu Deus do céu, como é que tu errou tanto tiro assim? Pior galera, cara, tu não troca tiro assim não, porra, olha isso, pô. tu tá trocando tiro no meio do mapa, porra, se tu queria ajudar esse cara aí, tu ia ruxar lá pra frente com ele, porra, olha o que o cara de 12 atrás de tu, ó, que tava fazendo, foda que é isso, pô? tu tem sorte ainda, o cara errou um tiro nas tuas costas, pô. tá ligado, se fosse um time bom aí, você tava sendo estrupado, você tava fudido, pô. Você tem que ser esperto, pô. Você não pode atirar em lugar aberto, não. Uma hora você acerta, uma hora você faz merda, pô. Não funciona assim, não, pô. Você tem que fazer, aprender o jeito certo e fazer ele, pô. Você não pode simplesmente achar que você vai melhorar se você não botar na cabeça que você tem que fazer essas ações porque é obrigação sua pra fazer, pô. Aí, ó. Trocou tiro novamente em lugar aberto, levando bala de graça. Você viu que esse cara tava aí, ó. ó. Você viu que esse cara tava aí, mas olha a posição como você entrou, Ó, olha onde você tá, olha onde você tá trocando tiro, sabendo que tem gente pra lá, Ó, você devia ter ido pra cobertura na parede certinho, pô. Ó, tá vendo, Ó, morreu de graça, pô. morreu porque é burro, morreu porque é desligado o jogo, pô. se você prestar atenção na sua cobertura, você vai matar muito mais e morrer muito menos, Você acerta em alguns casos, mas erra muito, pô. É porque você não tá treinando muito, tá ligado? Você tá treinando pouco e, e não tá treinando com as pessoas certas. Você tá treinando com os jogadores ruins, pô. Aí você nunca vai evoluir. Ó, aí, ó. Ó, puxou a 12. Isso, garoto, acertou. Aí, pega, pega, pega, pega. Para de atirar. Deixa de ser para para atirar burro cara bota na cabeça quando você matar alguém quer dizer quando você vê que alguém tá não lhe viu você não fique zigue zague como você fez não pô para lá e para cá ó, ó tu é doente mental porra só se tu já se colocou no meio do mapa para levar tiro e tu ainda ficou fazendo zigue zague para ninguém lhe acertar só que você tinha dois alvos na sua mira que estavam em movimento você tem que ficar parado para tirar porra ó Vamos ver se matou. Eu Eu mas você fez merda, cara. Você tem que parar, pô, Olha pra aí, Para pa, tirar, para tirar, burro. Para para tirar, burrinho. Para para tirar, ó. É, ó. ó, Tá vendo você aí, ó? Ó. Você fica para e para cá, pô. Em vez de parar para tirar para matar ele rápido, pô. Se ele tivesse ali alvejando, você se movimentava. Mas ele não tava ali alvejando, pô. Você não tinha para quê. a burrice, tá vendo? Tomou o time de graça, tomou o time de graça, porque se esqueceu que o outro lado tá lá do outro lado outro, os inimigos estão lá do outro lado, você se esqueceu, simplesmente tá achando que só quem é esse cara aí no mundo você tem que aprender, pô, contar os inimigos, pô, saber a posição deles e evitar o máximo fazer essas burrices que você fez aí, pô olha o crush aí, ó I follow me aí, ó o follow me aí, ó Olha o Windmaster lhe ajudando aí, se você deixar de ser burro, ó, pronto, tem gente pra caralho no lugar só, você fez, ó, tá pô, o cara tá aqui, mas rapaz, tua mira tá uma merda, velho, meu Deus, pra que tu postou a pistola, velho, tu poderia simplesmente ter recarregado a tua P90, velho, ó, o cara fugindo, Fugindo, dava tempo de recarregar essa P90, meu Deus. Olha três caras aí. Quer dizer, dois. Meu Deus, tua pistola tá muito ruim, cara. Tu tem que melhorar muito. Tu tem que. Tu tem que ir pro PVE pra treinar mesmo. Olha o torco xingando alguém de AI. Que é isso aí. A tirar o gráfico. Ai, ah, tá tirou tudo, burrinho. Ah, Se fudeu! Cagada! Tu é tudo demais, velho! Tu é sortudo demais! Mas se fudeu! Olha esse cara aí é. Bom! Não dá nem pra ver o nome dele que treme tanto que. E a qualidade do vídeo tá uma bosta! E não dá pra ver que é. Ó, trocando tiro no meio do mapa! Toma vergonha, pô! Olha, nem né? rua recarga! Ruxou atrás dos caras! Errando a recarga. Não, pô. Treinar no PVE. Olha pra isso. Morreu que nem um idiota, pô. Morreu que nem um, um inútil, pô. Isso é vergonhoso, caralho. Tem certeza que tu, tu quer ficar na dimusa desse jeito, é. Né? Ela tirou onda. Apreciei, Vai, aí vai, vamos ver o que você vai fazer aí agora. Eu sei se você é um jogador decente agora. Ó. Você não foi se vingar, ah velho, você não pensa como um demônio, você teria que ir lá para se vingar desses caras, mas você simplesmente abandonou os caras lá, deixou eles controlarem um ponto importantíssimo do mapa e foi tentar alvejar outro lugar, tentar ir para outro lugar. É o Crush, é, é o Crush que você está atrás dele, é? Ficou com a do Crush e foi... Morreu ainda, feito idiota, <risos> vergonhoso. E o vídeo acaba por aqui porque eles... Deve ter finalizado, cansou de morrer, viu que já tava ficando negativo e eu acho que ele deve ter resolvido de ligar o gravador pra ver se ganhava a partida. Bem, galera, é isso. Obrigado, Fleo, por participar dessa primeira edição do Dicas da Dragoa. Quer dizer, <risos> Dicas e Xingamentos da Dragoa. E até a próxima edição, galera. Valeu! E... Obrigado a Fléu e a todos que participaram. Valeu.